Olá Malta, bem vindos à primeira aula de Algoritmos uh, Estas aulas serão contidas nas aulas de princípios de programação Eu sou o Victor, sou estudante do e uh, Nós hoje vamos começar por uh, ver os, o que é que são algoritmos Para que é que eles são necessários e uh, fazer aqui uma introdução aos algoritmos Ok? Bom... Uh, só situar-me aqui onde eu queria começar: noção de algoritmo computacional. Um algoritmo pode ser equiparado a uma receita culinária, ok? Em que temos os ingredientes, que no caso uh, dos sistemas computacionais são vistos como dados. Estes devem ser confeccionados processados. Não é? de acordo com uma sequência de passos, instruções que está pré-estabelecida para para e ordenada. Por vezes em algoritmos temos necessidade de fazer interações ou repetir passos ou fazer comparações, tomar decisões, não é? Bom os algoritmos permitem especificar um conjunto de passos que são necessários para resolver o problema. Geralmente são um passo intermédio entre a compreensão do problema e uh, o desenvolvimento de um produto que pode ser final ou intermédio. Okay? Um produto nunca será final porque um produto uh, em termos de produção de software, desenvolvimento de software, o uh, um produto vai requerer sempre atualizações Um programador vai ter que sempre trabalhar no produto uh, Para lançar atualizações nem que, seja, nem que a atualização seja muito pequenina E o, uh, o utilizador final Note pouco efeito na atualização Mas o produto tem que estar sempre atualizado E requer sempre atualizações Portanto uh, Tem que ser que se não ser obsoleto. Ok? Linguagem de programação conceitos de linguagens de programação. Ora, nós temos aqui um esquema com seis níveis temos um nível mais alto a nossa aplicação não é? Aquilo que nós vemos hoje em dia no computador, uma aplicação muito bonitinha, com muitos botões, com, com interfaces gráficas, não é? O programador o programa faz essa aplicação eh, programa, em três, faz essa aplicação numa, numa linguagem de alto nível. Essa aplicação passa por um compilador que converte esse programa em linguagem assembly. Posteriormente o assembler eh, tem, é responsável por converter o programa em linguagem máquina, não é? Há um mapeamento ao processador, depois deste nível 2 para o nível 1 um, Há um mapeamento ao processador Temos então um microprograma em linguagem de transferência de resistos Que depois uh, passa a haver um mapeamento ao sistema digital Onde trabalhamos única e exclusivamente o um sistema digital que é 0 g Ou seja, nós estamos neste nível mais alto é? Vemos a aplicação aqui toda muito bonita, toda com interfaces gráficos altamente eficientes e corre tudo muito bem e vemos fotografias e tudo, não é? Por exemplo, imagina o Facebook, uma página web, não é? E o computador interpreta o um sistema digital. O computador só sabe ver uh, o sistema digital, ok? Zero e uns. Literalmente é isto. E por o meio é isto tudo. Há um programador que, que fez o programa em linguagem de alto nível Há um compilador que converte uh, o programa em linguagem assembly Depois o assembly converte em linguagem máquina Depois posteriormente há um mapeamento ao processador E depois temos o um micro em linguagem de transferência de Que faz o um mapeamento ao sistema digital e uh, o sistema digital trabalha com os dados. Uma linguagem de programação é um método para expressar instruções para o computador. Há é um conjunto de regras sintáticas e semáticas usadas para definir o programa de computador. Bom, eu tenho aqui mais ou menos duas aulas preparadas. Já sobre o algoritmo, possível vou tentar dividir estas duas aulas... Vou tentar dividir estas duas aulas em... dividir as duas aulas, portanto, até mais ou menos a meio. Tenho aqui os slides já preparados. Bom, nível de abstração de uma linguagem de programação. Linguagem de programação de baixo nível. O que é, que é uma linguagem de programação de baixo nível? Utiliza símbolos e instruções que são uma representação direta das instruções que são reconhecidas pelo CPU, ok? Pelo processador. Linguagem de programação de baixo de médio nível. É o caso C, por exemplo. É uma linguagem de programação de médio e alto nível. Os seus símbolos e instruções podem ser convertidos diretamente para instruções de máquina. Mas, também, símbolos ou instruções complexas Que são convertidos Por um compilador uh, Num conjunto de instruções de máquina E temos uma linguagem de programação de alto nível Que são símbolos ou instruções mais complexos Mais inteligíveis Pelo ser humano Mas não executáveis diretamente pela máquina Ou seja, precisa passar para um, um, um compilador Eventualmente, também por uma célula. E uh, para estarem em código de máquina, estão mais próximas da abstração de uma especificação algorítmica. Temos aqui um resumo dos níveis das linguagens, de algumas linguagens. Vemos que estas quatro últimas, o Perl, o Python e o Visual Basic, são de nível alto. Temos C Sharp e Java que são de nível uh, médio-alto e o C que é de nível médio, ok? Nós vamos para mais C e C Sharp Vamos sobretudo ver diferenças Vamos ver aqui mais para a frente uh, A partir de determinada altura vamos deixar para mais C porque o C é uma linguagem imperativa e uh, de certa forma, considera e o C-Sharp é uma linguagem que é uma pior okay, orientada a objetos. É mais.. uma linguagem mais.. mais extensa, com mais conceitos, Para você acabar classes, ok? no C-Chart e uh, no C vamos ver o que é que vamos. Mas penso que no C-Chato vamos ter muitas maiores que em C. Até porque as linguagens são diferentes. Uh, paradigmas as linguagens de programação. Linguagens funcionais uh, têm uma proximidade com as fórmulas matemáticas. Uh, Definem-se funções matemáticas que são aplicadas aos dados. Uma linguagem funcional é por exemplo o MATLAB. Não sei se pode ser considerada linguagem. Mas pode ser considerada a linguagem de programação, é uma linguagem funcional, ok? Peço desculpa. Uma linguagem uh, funcional, como eu estava a dizer, poderia ser o caso do MATLAB. Bate lá uma linguagem matemática, uh, sobretudo que utiliza fórmulas e que é para ser para processamento de sinal, por exemplo. Processamento de som, ok? Linguagens lógicas. Uh, nas linguagens lógicas definem-se os relacionamentos entre os dados. O metodológico da linguagem raciocina sobre os dados e interfere-respostas. E temos linguagens operativas. Que são uma sequência de comandos que devem ser executados pela linguagem. Estas linguagens podem ser subclassificadas em linguagens imperativas simples. que é o caso do C, Ou orientadas a objetos. Como ocorre a execução de uma linguagem de programação? Linguagem compilada: o código-fonte escrito na linguagem em causa é processado, ou compilado e transformado em código de máquina que possa ser interpretado diretamente, diretamente pelo CPU. Linguagens híbridas. o código-fonte escrito na linguagem em causa é compilado e transformado numa linguagem de baixo nível, ok? Está mais próximo à linguagem máquina e, na altura da execução, é, é interpretado. Okay. Linguagem interpretada, única e é exclusivamente interpretada. O código de fonte escrito na linguagem causa é processado e transformado para um conjunto de estruturas que permitem interpretar ou executar. Lá está mais o esquema. Agora, com o nível de linguagem. Um paradigma eu não acho que não falei em um paradigma tenho que ver isto mais tarde nem sei se tem aqui a frente o nível e o tipo de discussão que a linguagem tem ok bom Agora quero abordar aqui um capítulo que é, de certa forma, um bocado importante. Que tem a ver com todos uh, uh, os espaços não é? que existem do código-fonte até ao programa executável. Então, primeiro, em primeiro lugar, temos logo um pré-processor. Ele é responsável por, pelo menos, três tarefas. Substituição de texto, remoção de comentários e inclusão de textos. No CS a substituição de textos e a inclusão de fecheiros deve ser requerida no código de fonte. Utilizar para esse efeito diretinho de, de pré-processador, sendo que as linhas de código-fonte de no código de fonte que comecem por. por cardinal, não é? Isto no C são diretivas de pré-processador Ou seja Quando nós temos um programa em C Ok E temos aqui estes inclusos Isto são diretivas de pré-processador são chamadas as livrarias que são necessárias para a correncia okay? Bibliotecas que são necessárias para, para que o programa trabalhe corretamente Compilação do programa É a conversão do código de fonte para processar Para uma linguagem assembly Linguagem mais nível, de um processador específico. Conceito de assemblagem, assembly. A assemblagem é o ato de converter o código que está em linguagem assembly para código de máquina, capaz de ser diretamente interpretado pelo próprio microprocessador. Este processo produz um fecheiro de denominado objeto. O conceito linking é o passo final de qualquer processo de compilação de qualquer software. O linking produz o um fecheiro executável através de ligação dos fecheiros de objetos. Temos aqui um, um exemplo. Que vai desde a edição de programa em C até ao Linking. Não, é? não vemos aqui o Linking porque ele converte para a assembler. Vemos aqui o código a ser escrito em zeros e uns. Este código que está no compilador. Não é? Portanto, começava a explicar isto bem. Temos aqui uma função swap. Que é um código em C. Uma declaração de uma variável tipo inteiro, o, o, uh, o tempo vai guardar o valor que está no array índice k no array B, okay, que é o array de tipo inteiro. Este array toma, este índice k do array B toma o, o mesmo valor de k mais 1, ok? Ou seja, se, se, se K do array B é, por exemplo, 2 e na posição seguinte temos 3, então isto toma o valor de 3, ok? Ou seja, o 3 passa para uma casa antes, passa para o, o array do índice capa do array B. E, a posição seguinte do arraio Ou seja, de k mais 1 uh, não é? Temos o índice k Que também é introduzido aqui como parâmetro Reparem, estava aqui a referir isto Se este parâmetro, por exemplo, é zero, Então, o, uh, a posição 1 do arraio do passa a ter valor uh, de tempo ok o compilador converte este código todo que eu agora estou a explicar em, uh, em registro ok programa de linguagem assembly posteriormente o, o assembler converte o programa todo em código de máquina 0011 etc Etapas da Resolução de Problemas E vai ser por aqui que vai ficar a aula No desenvolvimento de software, existem algumas etapas que são necessárias para formular e resolver um problema Ou seja, A primeira parte uh, é, de certa forma, um bocado extensa uh, Para já, é simplesmente desenvolver algoritmos e de fluxogramas de pesquisa de acordo e eu não vou estar aqui a abordar uma, uma outra parte que será, será para ser abordada mais tarde num, num tema diferente Temos que formular e analisar o problema É útil para já, como eu disse apenas, desenvolvermos diagramas fluxogramas de desenvolver um algoritmo que ajuda a resolver o um problema Qualificar. saber sobretudo interpretar o algoritmo e escrever o mesmo algoritmo numa linguagem de programação seguindo todas as regras da mesma linguagem. Compilar, nós não temos que propriamente estar a chamar o compilador e estar a fazer com mal, não é? Hoje em dia temos o ideia que já tem compilador e que a ideia é só. É só mesmo fazer build da RAM, que ele vai compilar e vai correr e vai nos facilitar de certa forma a vida. Não temos cá andar a construir compiladores nem nada, nem nada disso. Ok? Já há compiladores in, integrados na, nos GDS Observar a tradução do programa fonte em linguagem máquina, simplesmente fazer isto tentar estar a observar o que é que o faz Depois temos o quarto passo Que é de, de, de depuração Tornar a parte do código mais eficiente Corrigir problemas que podem surgir Comilizar um bocadinho O desenvolvimento do lançamento de software requer a atualização constante O software nunca fica 100% perfeito mesmo que vocês lançam daqui a uh, dois, três meses, tenham um trabalhão nele, nunca o software fica perfeito. Requer sempre a atualização, requer sempre que estejamos a mexer no código fonte, porque senão está se obsoleto. Ok. Estes são os passos que eu agora tentei anteriormente explicar. Situação de problema, construção de diagramas, fluxogramas e pseudocódigo, passar para um IDE, para uma linguagem de programação, escrever o algoritmo, o pai do algoritmo em linguagem de programação, mandar para o compilador o código-fonte, ver o compilador a trabalhar, o programa está em código de máquina, ok, modificação e operação do programa, o programa está bem feito, está mal feito, está a erros, não está a erros. Se tiver erros, volta para a equipa para a escrita do programa e anda sempre em ciclo até ficar o programa uh, estável. Não é? Escrita do programa, lugares de programação, compilação, programa em código de máquina e uh, até que o programa é lançado a versão do programa com o programa já, já em uh, estado executável. E, Finalizado, ok. Para um exemplo, eu vou deixar a aula já aqui, ok. Para um exemplo, temos um preço de forma retangular, temos um preço temos um preço de um terreno que está que tem forma retangular, bem com as medidas dois dos dois lados assim estas medidas são, são o comprimento e a largura okay. comprimento e a largura do terreno uh, o objetivo é saber se o seu preço por metro quadrado uh, nós temos uma média não é que é para estar uma média de preço da zona uh, e portanto saber se o seu preço por metro quadrado está acima da média dos preços praticados está abaixo da média dos preços praticados naquela zona. Dados do problema: preço do terreno, largura do terreno, comprimento do terreno e preço médio praticado na zona. Por metro quadrado, por exemplo. Desafio: quais é que serão os resultados do problema? Quando falamos, resultados, falamos em resultados uh, falámos em operações se vocês reparam diz-nos diz aqui que o preço de um terreno de forma retangular dado o preço de um terreno uh, e as medidas quando falámos em resultados falámos em operações, ok? dando aqui uma dica. Qual será já uma operação que teremos que fazer aqui no problema. É claro que temos a largura e comprimento que é possivelmente para calcular a área, certo? Portanto, isto fica para pensar quais são os resultados do problema. Os resultados são mistos como operações, ok? operações que nós temos que fazer no programa quais são as relações do problema as relações são decisões que vamos ter que tomar no problema, ok? Se o preço está acima fazemos uma coisa, se está abaixo vamos ter que fazer outra E uh, devolver, devolver, não é? Escrever determinado resultado. As relações são Tomar decisões e escrever determinado resultado do problema Bom malta, a aula de hoje fica por aqui No próximo exemplo eu vou mostrar Na próxima aula Eu vou mostrar outro problema que já tenho aqui preparado Que é só um automóvel, ok? um problema muito parecido com, com este e, eu, e que eu também pretendo saber os, os resultados do problema já dou as relações não é, não é para ver para já e portanto na próxima aula vou continuar a abordar uh, os conceitos de algoritmos ok fiquem bem até à próxima e não se esqueçam de subscrever, ok mal?